Este é um programa do texto. Este prosa é um poética. programa da palavra. Este é um, programa do, performance. Performance. Este é um programa do texto. Prosa e poética. Prosa poética. Prosa poética.